Os Reis espanhóis, não é? São um não, não são bonecos, não, mas são reis, são saudades. São saudades? Mas é que eles são, são verdadeiros. Eu mas estão-se a mexer? Pois são verdadeiros, coitados. É que é que não é que não queria é estar ali não? Vamos, oh, é, para casa! Então <risos> Não é o João, Não é o João! Não é Não é Fica todo espantado com coisa, homens ali É por aqui ou por ali? Quer ver? Quer ver aqui é para que isso é todo Central. a diz a gente o que a Central. Pronto? isso, um se tu me põe ao contrário do não de centrar. Não te centrar, peraí, não diz a é ter... Pronto vá, segue é para, não, é para ali Pronto é para ali vamos lá Mostra cá, carregaste no norte para cima? Se calhar não Está aqui mais do Norte, mais do Norte para cima depois. tu que puseste isso, então eu não cliquei Se buqueste o Norte para cima, ele vai sempre assim, pois que então, está em obra. Puxeste. Está bem, fui eu. right tu não bate mais no ceguinho. Olha, galinhas. Olha os ovos, hein? Olha aqui o meu fruto ovos, Lucília, Galinhas e perus. É para ver se tem ovo. Não é preciso fazer essas coisas. Olha, toca o chino. largo da igreja, não é? Olha, uma pontinha. Que são estas? Calé Juarez. Estas aqui. O Kevin é o homem de GPS. GPS Man! É o Scout, é o ali, a virgem lá em cima do coiso. Mas acho que ele estava em obras, não era? É lá, em lá em cima. mesmo, estão a ver ali? Ah. Lá em cima, ali em cima. Bora? Sim, Kevin! Pô, mas não é rota turística aqui, é esta rua. A rota está tá um bocado abandonada. É um prédio de luto. É de um outro, Sim. É de obra é mesmo, Sim, os é materiais da obra. Um mas o moço não entorta o pé tudo! É para aqui. É? É, então o pé todo é torto? É, é como eu? Não, é como eu. Entorta-te o pé todo? Eu estou agora com esta sapato não Olha, um uma aqui hum. então, o quê? É, é, é promessas é. de amor, metem aqui coisas dessas assim, metem aqui alguma coisa com cadiatos aqui para esta santa dela, né? o uma santa o que é, que é isto aqui? Es Popio del Amor, sim é verdade, eu Romano. romântico, São Valentim, é, é o de é dedicado a São Valentim, está então, vendo uma coisa engraçada? Podemos meter ele pontos pontes, olha isso assim, ó, lhe metem aqui. Que é para quem? Significado quê é o seu velhinho é de amor promessas de amor tem aqui o nome dos casais que temos em J mais é, mais Emma tem mais duas amores. já já já já já já já já isto é muito aliaça para mim, é quando começam a engatar uns nos outros isto já... é uma coisa É pá, que lá é um grande amor, que lhe trouxe com uma coisa do de... Coisa Foi. De... <risos> olha isto parece aquele da minha moto, parece da tua moto olha O, o, o, aquele, o alarme da minha moto Isto está bem, assim? o ladão lá não chega, Agora. É. demora Uns um é para muito e até para pouco, pois. na falta de um <risos> Carlinhos José Valente É na Secção que é o Municipal isto é, Será o que é isto? Arquivo, é o Arquivo Municipal daqui É, o arquivo. é está ali a dizer que é Arquivo Municipal Este aqui, Nova Turismo a Escola Superior de Informação Escola de Turismo é aquela ali Olha, uma noite lá Hã? Vai ver se o cadeado dela está certo Ah, vai ver se o cadeado dela está certo? Vai. Ele ela vai se calhar é isso, se calhar num é casamento bom e depois meter um... Todos <risos> que cada vão meter um, um se cadeadozinho se calhar ali um cadeado como é dois, não vai casar com duas Olha, se calhar... Tentou Tentou com uma, não deu... <risos> Tenta cadeados... Ou se calhar é os filhos... <risos> ...mete ali... Hum. Entendo... É. Bom, amor também é amor possível, não é? é ele anti Olha os passarinhos é mais um arroz vai ter que lhe ir no, no, no saldário para o teado a ver meter aqueles petos ali não ali na outra parte Mais bares, ali há muitos bares. Tem muita coisa. Ah, foda. E este é 20 caras Calhar oh. tem garagem. Não, é capaz de ter, não é? Como a gente. E tudo perto não vai para andar aquele lado para outro Vamos ver isto agora. Mas terá poucos metros. Quantos, quantos metros é que falta que é vêm para Está chegar lá? Bastante, Bastante ainda. Bastante ainda? Quanto é que tem a gente? 280 é é é? é? metros então. <risos> quase nada. Se fosse 2 mil metros, era pior. Chega era 2 km Assim não. Olha. Fortaleza Morisca. Estás a ver? Alcazaba. É que eu fico lá para cima. Igreja de São João. São João de Church. É hoje, não te apetece missa. Não me apetece missa? Não. Já tive tiros. Já ouviste tiros de, de, de cabaiada, não foi? É, não <risos> ah, de ah vi o vídeo depois da de cabaiada Vamos lá também fazer um bel vídeo Até foram vários, vários vídeos É só mais de 200 metros desta caixa ma Se essa é cerveja não é? Marro, rol trazeste ma não, de de Eu não, Eu não Então... Mas é, de de mas é de de para trazer de canhas corrida Mas é indivíduo para trazer uma coisa Veste companhinho que está frio com aquelas botas no pé, agora estou desgraçada do pé. Não havia de ter entrado no neto com aquelas botas. Olha a praia! Já se viu o mar. Já se o Mediterrâneo. O Silvia que ela vai. É mais atrás. Né? É Oi, temos aqui pimentões. pimentões. essa é uma frutaria. Deve ser é uma frutaria. O que é isso? Hermandade é de las Angustias. Essa é um preto, não? Essa é um preto. Nas garagens, que isto aqui o. O testamento pouco, metem em garagens. Até umas grudas ali já para, para os contentores. Isto. Olha o que está aqui. Mata eu acho que os caras estão condicionados. Se calhar porquê. Hum? Que tem mais calor. Quarenta <coughs> e tal. <coughs> é? English. English, English connections. Nica é. inglesa. Aberta uma Aberto o para matrícula, é. É uma escola inglesa. Vai aprender inglês. É. Vai cá aí? É para onde? É para aqui, já fica aqui à frente. É porque quer dizer que fica aqui. Na teoria? Na teoria fica lá à frente. Pois nesse estilo é sempre comercial. Está aqui no GPS para indicar. Se calhar esta está aqui fechada. La Palmeira Lá la Palmeira. As palmeiras comunicaciones. Então, é isso? é isso? Quer dizer que chegamos? Pois já disse sim. In shop. In shop. É isso, não. está oh, aqui nada. É. Ok. Vamos ah, ah, para o próximo. Para aquele lado. Para aqui o próximo rota. <risos> Hum. É, eu bem. E acho que sim. É o caminho Aqui. Está aqui um ponto de turístico. Fonte não sei do quê. Está aqui uma fonte. Fonte de los Pesas. Está ali para aquele lado. Fica ali para aquele lado para passar para o outro lado da estrada. Está aqui fonte de los... O que é isto? Fonte de los Pesas. a fonte dos peixes. Está ali uma fonte dos peixes para aquele lado. Pensá que já estavas à frente, vi a atrás? É aqui para tá onde agora? Eu a ver a dos peixes. E é, onde? é ali à frente. É mais 800 metros? É, 350, deve ser ali onde está aquela casa ali. Estás a ouvir? Tá. É. Andando, andando, andando para nada. Agora chega ali e está fechado. Então, mas é o que é? É o que é. é Olha, é, precisando aqui o um jardim. É, estou com calor. Ah, é. é, tem um brute a barco. Apenas assim, se calhar os outros santos comerciais também não existem. Não sei já, vamos ver. Vamos lá primeiro ver aquela coisa dos peixes. Em estas árvores. O é senhor ali a fazer ginástica. É só gruas aí para, para os contentores. E um bruto barco cheio de turistas ali daquele lado. Estação Marítima. Estação Marítima. É? Que apesar um cruzeiro, <risos> o tamanho deve ser cruzeiro. Mais à frente, mais à frente era o Corpo É aqui mais à frente, até a 350 metros para frente, era quase meio quilômetro Deve ser aquela fonte ali à frente. Deve ser a fonte com os peixes. Coisa. Vamos lá ver. Vamos lá acelerar o passo, Kevin. Olha, aquele que ele está triste, aquela figura ali. Desenhada. Os peixinhos já se vê lá a fonte ali à frente. Isso é ponto dos peixes é eh? o terreno o que é isto? é uma yuca ah isto aqui é a yuca isto é uma yuca Kevin yuca deixa me dar a ser mais árvore que é a yuca isto é, não me lembro qual é que é o país mas é também daqueles, yuca tu és barbo ou burro? então isto é o quê? Isto é tipo uma Yuka. Mas é a yuca, está ali a dizer. Tem quantas merdas deste é que não está lá ao pé da casa. Olha o pé da casa do Vítor. Tá... Já é o escultário e está tudo a reventar outra vez. Está bem? É a Yuka? não tinha é, visto. É, não, é... Não, não sabia que era claro, o nome. Isso é que não sabia o nome. A outra vez é que eu já disse. Está bem. Se uma flor, parece uma escapinha. Pode morar logo. Estava de filho e uma escapinha. Ah, não sabia que era isso. Que era isso. Não seria de chamar ciuca? Quem é que és falando? Deputado de Cortes de Abrameda. Tá ah, bem. É um deputado. Tá que se diz que é a dos peixes. Meu Como é que passar? Hein? Ponto dos peixes. Vamos aqui mais. O que é isto? Parque Nicolas Sano. É, Deitavam-te os peixes. Ok, vou é isto. Se quer é saber isso. Vamos dar aqui para procurar aqui no GPS o próximo destino. Está apresentado já. E eu! Carvendudo! O que estás a ver? Estás a olhar para o infinito? Ah, Sim. <risos> e mais peixes, por perto do mar, hein? é só peixes. Tudo a filmar. Ah. O Cílio Kevin é golfinhos agora. Quais são os golfinhos? grande hotel Almeiria, ali, em cima. Eu conheço estes dois, este marmanjo e esta pequenina. Eu dou-te o marmanjo e pequenina. <risos> olha para aquele cão, não um está com frio com é com Eu um pouco bem é bem tratado, é magro, é magro já é por olha mais, magro. mais uma fontinha, dá de ver aquela para perto oh então vamos lá à feira Queres marchar as porcarias? Como é que você comeu em, Ju, em, Ju, Ju, Juarez. em Juarez? Sim. Em Juarez, não era Juarez, chamava-se? Era? Era? era? A ah, a... pois é, é, Juarez, era. Não. Era, então vamos lá. Não, Vai ter que ser. É é é. que... oh, vamos ir para frente. Vamos fazer depois outro filme. Não, vou ter que. Agora vou, vou. Mais a parte já vou cortar o vídeo e faço outro vídeo. Já vou ter que tocar a bateria, não sei quanto é que você tiver, quanto de bateria que esta tem. Isto Está cheia? E estamos a filmar. Olha a roda gigante, Alé. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. ali. Olha para mim. Sim. Além do ter... então, prédio. Eu estava a dizer. Eu, nós já tínhamos agora. é além? É. E tem aquilo lá dentro? Eu sim. Feche as mãos fora, okay, é. o que, fala, que é que é? O azul aqui tala, o que é que eu Sei lá. Esta aqui deve chegar mais tarde, não? Ah, aquilo ali, esta feira? Não sei, deixa lá ver aqui no, no telemóvel o que é que diz o telemóvel. Onde que é que diz o telemóvel? Ah. Hum. Onde é que está aqui? Agora também. Agora substituição substituição oliveiros substituição oliveiros então. roda então, já perdi já perdi o cois substituição oliveiros